Bom dia galerinha! Na verdade é boa tarde. São 1h25 e a gente está indo lá em Porto Seco de Pirajá. É uma tirada boa, viu? Aqui sai a Dondina para ir em Porto Seco. Então aqui a gente pega. caso eu já peguei a Vasco da Gama, agora a gente pega a Avenida Bonocô, BR-324 e na entrada depois da estação de metrô de Pirajá, a gente entra à direita e voa lá. A cidade está vazia, né? Mas vamos com calma porque é o período ideal dos radares móveis. De manhã quando eu estava indo pro trabalho eu vi um instalado. Aquele é vezeiro. Toda semana ele está lá é, depois que sobe a contorno. Aí espaço naqueles dois.. É adulto não, meio, meio túnel, meio. meio não sei como chama aquilo. Só sei que ele já me pegou uma vez. Época de festa, principalmente final de ano, é... tem um problema grave que é restaurante. Para você achar um local para comer é um problema. Alguns estabelecimentos fecham, principalmente se você ficar próximo à região estudantil, porque agora está entrar de férias, que é o maior. Luxo de, de clientes, né? Deles, uns alunos, eles aí fazem cozinhar. aí Pra quem é administrativo, salsicha e fufu. Todo bem, todo bem. Vamos lá, fica sempre confuso. Pedras 34 Baixa Central. É isso mesmo? É essa aqui, né? Vou seguir os caminhões. A volta lá, retiro Ah, é isso mesmo Lembrar uma vez Ou eu... <risos> desacerto, velho Eu ia na, na Yamaha ali de tá bom no corpo. Velho, eu errei Ao vez de pegar a... Uma via que tem embaixo Que você faz o retorno Porra, eu fiquei nessa faixa de cá, velho Porra Fui fazer o retorno na estação Pirajá Bem aí. Desacerto, viu, velho? Bora! Total desacerto. Detalhe nesse dia tava chovendo, né? Como merda é sempre pouca. Ainda tava chovendo pra. Alegar meu dia. Tá bom Pronto, agora a gente ficar direito direita Cadê a plaquinha? podem perguntar, mas Raúl, porque você não entrou lá na frente? Pegando viaduto, porque que, é velho, é porque para esse local em específico não dá. Eu tenho que entrar por aqui mesmo. Se eu falar pela frente é contramão. Isto. tá vendo? Ela não serviria. Não sei que roubada aqui, né? O que não é o recomendado. Puerto Seco. Espira já. a industrial. ruim. Espera aí, é feio. Não gostei, não gostei. Não gostei. Bom dia, quer dizer, boa tarde A Polícia Rodoviária Federal, pra que lado? Era ali, ó Agora não tá mais aqui não Porra, é onde, sabe... Rapaz É, né, tudo no Só Você aumenta a Polícia Federal agora? Rapaz Ah, a próxima Qual é o lugar? É, não quero Boa Valeu, hein Lá pra baixo, né? ótima. estação, aquela rua de frente. a ótima. é. assim, né? né? Beleza. Tá bom. Valeu, velho. É, que fuder Bom galera isso quer dizer que teremos a parte 2 Voltamos já